E galera, beleza? A Gina tá com vocês com mais um vídeo. Estamos aqui, seguinte, meus amigos. Se você não me segue no Instagram, segue lá, tá aí na descrição. Você não paga nada. E que não sai aqui, sai lá, beleza? Então, tá aí na descrição. Bom, pessoal, eu acompanho o GTA V desde o seu lançamento lá em 2013 para o Playstation 3. né? Já são 8 anos ah, não, não, não aguento mais e seguinte é, nas casas dos personagens sempre houve algumas é, teorias a galera querendo descobrir será não sei o que não sei o que essa porta aqui porque não abre deixa, deixa eu ver se eu consigo entrar será que tava vai colocar alguma coisa aqui é certo, certo tanto na casa do franklin na casa do michael na, e na no trailer do trevor que é aquelas portas que você olha assim e não abre, mano. E você quer saber o que tem ali. GTA sempre foi assim. Sempre foi assim. E seguinte, o cara criou uma coisa aqui bem legal. A gente vai assistir. Michael Secret Room O quarto secreto do Michael. Que depois do final alternativo B ou A, não lembro. Tem o A, o B e o C, né? Eu acho que é o A. E você escolhe dar um fim. No, no, no Michael, o Frank nem consegue a chave do, desse quarto. Então eu vou dar o play aqui pra gente ver. Ah lá, esse final aí, todo mundo já viu, não sei o que, não sei o que. Etc, etc, etc. Né? Ah lá. E o engraçado é que, tipo assim, tem como você escolher, né? Olha ah lá. Finalzinho triste, né, mano? Triste. Aí, ó, depois que você fez lá o, o bagulho, certo? O cara marca ali o ponto onde aconteceu, né? Eu particular... Ah lá, tá lá os... Os... Bombeiros e tal. Engraçado que acontece isso aí. Tipo assim, dentro do jogo não dá pra entender nada, né? Olha lá, Que é isso, cara? Olha tá lá, os paramédicos lá tal. Tá, ah Olha ah lá, a chave, a chave. Olha a chave, mano. Olha a chave, velho. Ó, localizar Secret Room. É... No Michael lá, sei que. Olha lá, ficou azulzinho a casa. Olha isso, mano. Ah lá, Michael Secret é... Sala Secreta. Vamos ver o que que tem nessa sala, galera. Mano, esse cara é muito bom, velho. Eu me amarro no sítio dele, velho. Eu me amarro, mano. Eu queria... Ah lá, polícia, polícia, polícia. Chegou... Ah, o carro da funelária chegou. É, f... é funelária, né, que fala, né? Que eu sempre... A família do Michael? Nossa, mano, olha isso, velho. Caraca. Muito bom, mano, muito bom, velho. O cara é muito bom, velho. Sério. Você viu é a família do Michael ali, com o carro dele. Bateu no trem, né, que? Ele tava passando bem na hora, ela manda bater no trem. Aí entra dentro da casa, a chave abrir a porta da frente. Essa porta aí, ó. Todo mundo sempre é, teve aquela coisa. Olha por... ah lá, vai abrir. Abriu. Olha só, mano. A janela. Certinha a janela ali, né? Tem uma, uma... Olha, caraca, ele tem três monitor. Ih, rapaz, tem umas fotos de umas minas ali acho que nem a Amanda sabia desse quarto, hein. <risos> nem a Amanda sabia lá. Uma... Um... Caraca, as revistinha ali, mano. Beatles, olha. O Michael era fã de Beatles. As comidas. Tem um cofre ali, cerveja. Olha a foto do Michael ali, cara. É... Casado, que louco. E o que que tem aí dentro? Uma gra... Olha o um cofre. Pra abrir. Eita! Caraca, tem dólar pra caramba ali dentro. Quanto? Nossa! 71 milhões? Não, 7 milhões... 110 mil, 7 milhões Vai, cara, apertando o dedinho ali, cara Certinho, vai abrir o... Pegou o dinheiro, mano Pegou o dinheiro do barco um Armário aí, fuzil, olha lá T4 Bom demais, mano. Bom demais. Já pensou se realmente tivesse esse quarto? Olha aí, cara. As armas tudo aí, ó. Pegou... Olha lá, tá pegando as armas. Pegou todo, velho. Você vai... Co... Olha lá, a máscara do, daquela missão do mergulho, né? Olha lá. Nossa, ele vai... É a conta do Michael, velho. Olha isso, mano. <risos> Eita. Ai, ah, ele deu, ele deu porque ele fez, ele depositou. Caralho. Caraca, ele pegou todo o dinheiro, mano. Olha lá. 116 milhões de dólares ele pegou. Ó, oh, tem até a janelinha ali, ó. Pera aí, mas essa porta dá, né? Dá. Pior que dá, velho. Pior que dá nessa parte. O cara simplesmente criou tudo que, o que a galera gostaria que tivesse, tá ligado? Simplesmente isso. Ih, caramba! A Amanda chegando, a Amanda chegando. Olha aí, olha aí a Amanda chegando. Caraca! Corre! Não! Que isso, Franklin? Caraca! Que isso, cara? Não precisava, né? Era só ir embora. Nossa, velho. Que tirão de 12. Galera, vídeo sens... Ah, é, é bala explosiva. Sensacional, mano. Sensacional. Fala aí se não ficou legal. Ficou demais. Importante deixar o seu like, comentar o que você achou desse vídeo. O vídeo original na descrição. Tamo junto. É nóis. Valeu. Fui.